Alô, amigos de São João, do Rio do Peixe, da Paraíba. quem é o Sola Olha, tem tenho um convite especial para você. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A primeira dama do município, Lenira Pires, está convidando todas as mulheres, toda a população, de modo em geral, para uma festa na Praça da Madrense. A partir das 9 da noite... Eu vou estar hoje, dia 8 de março, cantando na Praça da Matriz para você. Você é convidado especial da primeira-dama do município, Lenira Pires. Apareça com toda a sua família para reverenciar, para festejar o Dia Internacional da Mulher na Praça da Matriz de São João do Rio do Peixe. Conto com a sua presença.